gente, eu tô rouco, gente, tanto. Quase que me atropela, né? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, gente, eu vou estar tá mostrando pra vocês os lugares melhor da minha cidade. Melhor não, né? Assim, os lugares que eu acho mais bonito. Na minha opinião, é claro. E tá aqui Davi, que hoje vai trocar a borrachinha, vai trocar a ferradura da boca. Né, Davi? É, gente. Ai, gente, é muito difícil, vida de quem usa aparelho. Deixe nos comentários se seus aparelho. E, gente, eu vou estar tá levando vocês, vou estar tá mostrando pra vocês tudo. E antes de eu levar vocês pra conhecer, vocês precisam estar tá inscritos. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Envie aí, gente, pra um cara de amigo seu que tá precisando. E, gente, comenta. Vocês não estão comentando os vídeos. E eu gosto muito da coraçãozinha nos comentários seus. E, gente, tá a Jonathan aqui também indo conosco. Para de fazer esses gestos, senão o povo nos comentários me mata xingando. E vai nós três, gente, como sempre. Mas o nosso tá lá, roda a vinheta. Gente, acabando sair daqui Olha o que eu encontrei. Vocês viram, gente, eu tô chique. Encontrei com o Michel Telóquio. Já pediram uma cesta básica. Ele vai assistir esse vídeo, viu? pedir pra deixar um like aí pra nós. Agora, gente, nós vai ter que ir ali nos... Nós vai mostrar pra vocês os lugares agora que eu prometi mostrar, né, gente? Vocês entrou no vídeo, foi não Foi pra ver a parede de ninguém, não. Ali gente, ali que fica o Cris, qualquer dia desse eu levo vocês lá pra conhecer E gente, eu tô aqui na Praça do Bonfim Gente, essa praça aqui, o povo gosta muito de tirar foto nela Olha gente, que lugar verde, que lugar bonito, ó Aqui, gente, é um lugar muito bonito mesmo. O já tá ali, igual a marmota. Eu não vou tirar foto de ninguém. Porque dizer, não tira foto da gente quando a gente pede. E aí, ó, gente, como que é, ó? Bonito. Ah, gente, essa água aqui vai juntar mosquito da dengue. Prefeitura, faça alguma coisa. Aqui, gente, era um cemitério, se vocês não sabem. É por isso que as plantas é bonitas. Tô brincando. Gente, pode ser que eu tô pisando assim, em cima de um osso de um defunto. Não sei. Ah, gente, água. Eu que não tenho coragem de beber água desses lugares. Não sei, viu? Mas gente, aqui precisa dar um jeito nessa água que a é de mosquito dengue não é? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, mostrar, um, fazer um paranoma aqui pra vocês. E gente, a praça é, é desse jeito aqui. Ali gente, aquele negócio lá que o povo cantava antigamente, esqueci o nome. E a gente tem um monte de banco bonito, é um lugar muito bonito mesmo, bonito pra caramba. Então, gente, essa é a praça, que era um antigo cemitério. E hoje é uma praça, uma das praças mais bonitas aqui da cidade. Gente, olha o que eu tô comendo aqui, ó. Um biscoito, gente. Tá muito bom, viu? Muito bom. Tá bom, Tá vivo? Aham. Uhum. Cobrei na padariazinha ali. Pensa no um biscoito bom. Gente, agora eu vou lá pra praça principal. A praça da cidade, que é a praça principal, sabe? A praça do centro. Só que agora começou, gente, uma chuvinha fininha e fria, gente. Vocês nem imaginam. Então, gente, eu já tô chegando já. E, gente, ela tá decorada de Natal. Gente, tá muito bonita, viu? E de dia ela fica assim, ó. Deixa eu mostrar lá no meio, gente, pra vocês verem como fica. Ai, meu Deus, tá chovendo. Eu vou molhar meu celular. Ali, gente, ó, tem casinha de Papai Noel. Tem árvore de Natal. Tem tudo, gente. Ela é, fica muito bonita, ó. E é assim que a praça fica de dia. Gente, quando fica de noite, eles ligam os negócios tudo e fica bonito, viu? Eu vou mostrar aí pra vocês como fica de noite. E, gente, é assim que ela fica de noite, ó como que ela fica bonita. na minha cidade o que mais tem é praça, né? Ali, gente, tem uma praça onde o povo fica vendendo abacaxi. Quando fica de noite também fica muito bonito, mas eu não vou mostrar ela muito, não. Eu vou mostrar, gente, a praça do hospital. E, gente, eu tô rouco, gente, de tanto... Quase que me atropela, né? Gente, eu tô rouco de tanto pegar chuva. E assim, gente, ó a praça bonita. Aqui, gente, tem uma biblioteca nessa praça, depois eu mostro direitinho pra vocês, mas é em outro vlog. E agora, gente, nós vamos lá pra praça do hospital, espere aí. Gente, olha o tanto que nós estamos olhando, olha. Aqui, gente, tem uma chuva que não cabe mais, mas que eu vou mostrar pra vocês tudo, hoje eu vou, vou, vou mostrar. Ai, até gaguejei, né? E olha, gente, que praça bonita, só não tá mais bonita porque tá chovendo. Mas olha, gente, ali é uma fonte, uma fonte da juventude. E olha, gente, como que é, ó. E ela fica muito bonita, gente. É decorada pro Natal. E, gente, é assim que ela fica de dia. E, gente, é assim que fica de noite, ó. Gente, vai ficando por aqui esse vídeo. Gente, espero que vocês gostem, espero que vocês tenham divertido com esse vídeo. Gente, eu mostrei só três lugares pra você, mas gente, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se vocês gostarem, eu trago parte 2, mas por outros lugares sem ser praça, entendeu? Gente, eu amo gravar logo pra vocês, eu espero, gente, que vocês gostem bastante. E vocês que não é da minha cidade, espero que vocês tenham gostado, gente, de estar tá conhecendo um pouco. E, gente, ela é assim direto, não só no Natal, mas tem gente que fala que aqui a cidade é desarrumada. Não, gente, eu acho a cidade daqui muito bonita. Então, gente, espero que vocês gostem e até a próxima, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e tchau!